A MyCrop é uma empresa que desenvolve tecnologias para o agronegócio, para a identificação de plantas. Tem buscado aí soluções para o combate de plantas daninhas mais eficazes, principalmente nas lavouras de soja e milho, que é o nosso foco. Bom, a ideia inicial surgiu em 2019, numa conversa informal que eu tive com os meus sócios, nos atuais sócios, que a gente estava discutindo a questão do combate à planta daninha e os problemas que estavam crescendo naquela época e continuam crescendo ainda hoje principalmente no que diz respeito ao aumento de custos e também o aumento da resistência das plantas daninhas às moléculas químicas que existem hoje no mercado. Então a ideia naquela época surgiu em desenvolver uma tecnologia capaz de identificar as plantas daninhas a campo e que pudesse diminuir consideravelmente o uso de herbicidas químicos na lavoura. A BioCrop então desenvolve uma tecnologia baseada em inteligência artificial e visão computacional para identificação das plantas daninhas de forma online na lavoura propriamente dita. Então essa tecnologia está sendo desenvolvida hoje pela empresa dentro da Estia, com um corpo técnico aí contratado por nós para fazer esse desenvolvimento. A tecnologia desenvolvida ela identifica as plantas daninhas na lavoura. Isso significa que não exige nenhuma espécie de pré-processamento ou pós-processamento depois do agricultor fazer o monitoramento na lavoura e a gente também consegue identificar por tipos, por classes de plantas daninhas de forma automática. Nós tivemos a primeira ideia, assim as primeiras conversas em 2019. Logo em 2020, nós entramos na modalidade de pré-incubação na AEST. Passamos todo o período de pandemia pré-incubados, então desenvolvendo o nosso negócio, o plano de negócio, estratégias de marketing, e agora, desde esse ano, então, nós passamos para a fase de incubação interna. Então, nessa modalidade, nós temos aqui um local para trabalhar no centro de Porto Alegre, no coração da cidade, e a Estia continuamente nos dá apoio no sentido de otimizar os nossos processos. A Estia, então, tem continuamente nos dado apoio no sentido de fornecer treinamentos e consultorias para que a gente consiga melhorar a nossa empresa na sua gestão, com marketing, nas partes comerciais, também nas etapas comerciais, então tem sido uma experiência muito boa estar aqui junto da Estia. Nós recebemos aí recentemente subvenção econômica tanto da Fapergs quanto da Finep. nos ajudado bastante a estruturar a empresa, estruturar o negócio e desenvolver também tecnicamente o nosso produto. E a nossa ideia agora é na próxima safra já ter um protótipo pronto com testes a campo para a gente homologar esse produto e esse projeto, de modo que a gente possa já no ano que vem começar as etapas de comercialização da tecnologia. Eu vivo o empreendedorismo já há algum tempo e eu posso dizer que ele é muito importante para a gente desenvolver a economia local. Eu acredito que aqui a Estia nos dá uma boa possibilidade de, a partir de um custo razoavelmente baixo, a gente se estabelecer como empresa, crescer e estruturar um negócio. Então, eu acredito que quem tem a possibilidade, tem o interesse de criar um produto, criar um, um serviço, e venha conhecer as instalações da Est, o espaço físico e também conversar com quem já está incubado, inclusive com o corpo técnico, que é muito bom, trocar ideia para estruturar o seu negócio e fazer gerar uma empresa com um potencial bastante grande de mercado.